Se você ainda não sabe se quer ou não trabalhar com monitor de referência, hoje eu vim tirar essa dúvida de você. Hoje eu estou aqui com o monitor R7 da Best View. E se você já ouviu falar dessa marca, sabe que ela é ótima em fazer monitores de extrema qualidade com um custo-benefício muito bom. E esse aqui tem um grande diferencial de você estar tá podendo colocar os LUTs diretamente nele. Se você quer começar a trabalhar com monitores de referência, mas também quer ter uma prévia dos seus LUTs diretamente no monitor quando você está gravando alguma produção, com certeza o monitor R7 da Best Fuel é para você. Ele tem 7 polegadas né, de tela e você conta com um pendrive onde você pode estar tá passando seus arquivos de LUTs do seu computador diretamente para o monitor e você consegue armazenar até 28 arquivos de LUTs na sua memória interna. Além disso, sua tela também é touch, o que facilita bastante na hora de navegar pelo menu, mas ainda conta com três botões de atalho na parte superior, juntamente de um controlador de volume para o áudio.